Minecraft Utopia, o nosso objetivo é se tornar uma das pessoas mais ricas de todas. Na realidade, a mais rica de todas, para conseguir descobrir o segredo que tem por trás do cofre do banco. E hoje eu dei início a esse grande plano. No último vídeo, eu comprei uma bancada especial na loja de itens. E ela me possibilita ser a única pessoa que consegue craftar carros no servidor. Então hoje a gente vai fazer o nosso primeiro veículo para ficar rico. Aí, ah, obviamente, roxo, né? Porque é a melhor cor do mundo. Agora, se vídeo até o final, deixa o gostei e se fechou. Bora pro vídeo. Mano, por que o Delete tá zanzando ali pelo banco? V vamos ver o que tá acontecendo ali. Opa! E aí, LG? Beleza? Opa! E aí, Deletinho, de boa, mano? O que você tá fazendo no banco domingo? Ah, eu vim passear, vim tentar conversar com alguém, fazer algumas amizades. Então, Delete, que o banco é o pior lugar para fazer amizade? O que tá acontecendo, cara? Tô é me sentindo muito sozinho, LG. Tá, tá, eu tenho uma ideia. Pega o seu celular. Tá. Tá aqui na mão. tá Agora é o seguinte. Você vai literalmente vir na descrição do vídeo e clicar no link do Project Z. Pera, mas o que é Project Z? Project Z é simplesmente o melhor aplicativo do mundo para você ter no seu celular. Ele é o aplicativo perfeito para você fazer novas amizades, assim como o Deletinho tava procurando e da forma mais fácil possível. Por exemplo, você pode conhecer pessoas como match por texto, match por voz ou no garrafa deriva, que basicamente você deixa uma mensagem e ela vai ficar andando pelo mar até cair uma pessoa aleatória. Isso é legal. Você pode explorar outros grupos, outros chats, como um chat de Minecraft aqui. Você pode postar uns memes que esse aqui o dia tá bonito, mas não mais que eu. A autoestima é tudo, né, galera? Mas vamos falar do que importa. O nosso grupo. Gente, eu tenho um grupo chamado LGJ com essa minha carinha aqui fofa, que quando você entra nele, você vai ver que a gente já tem mais de 18.200 pessoas nesse grupo. É surreal. E antes de qualquer coisa aqui no nosso grupo, eu vou convidar vocês a entrar nele, por causa que vai rolar a seguinte coisa. Eu vou vir aqui e fazer um novo post. E eu coloquei aqui, ó. Minecraft Utopia toda a verdade foi revelada. Nesse exato momento que eu tô gravando isso, Minecraft Utopia ainda não existe. Vai ser lançado amanhã. Então todo mundo que tá no meu grupo tá recebendo essa novidade antes de todo mundo. E não é só ela, eu conto milhares de coisas novas sobre o canal sempre aqui no grupo do Project Z antes. Então aqui é onde você vai saber tudo. E eu vou gravar um áudio para quem entrar no grupo conseguir saber o meu grande objetivo com essa série, que eu não vou contar para vocês. Prontinho, temos um áudio aqui escondido e só quem estiver no grupo vai ver. Ele tá publicado aqui. Agora é sério, entra no nosso grupo para você ver, vale muito a pena. Sem falar que a gente tem várias festas aqui, como foi o LGJ, Top Chat para falar sobre o Top Craft, a galera que curte o Undertale. <risos> Gente, olha essa fanart que fizeram pra mim aqui no grupo. Vou colocar o coraçãozinho. Ah, e botaram um gatinho careca. Você acha que calvíssimo é engraçado? Ó, oh, e já estão respondendo aqui, olha. Ó, oh, já estão respondendo o meu post. Então as pessoas que são ativas no nosso grupo do Project Z estão um passo à frente de tudo. Então, galera! Eu acho que já está mais do que convidado para todo mundo entrar no grupo LGJ do Project Z, usando o código Lajota. Entra aqui, vem, pra, vem fazer parte do grupo, vem aqui é da hora. Caraca, que da hora, LG. E como que é seu código? Vou colocar aqui para baixar. Então, é muito importante que você baixe Project Z pelo link na descrição e use o código Lajota. E quando você entrar lá, entra no nosso grupo, que eu estou contando várias novidades sobre a série Utopia, fechou? Então, Project Z, link na descrição, código Lajota, passa lá. Oi, como vocês viram, o Deletinho agora está cheio das amizades novas graças ao Project Z. Então, entrei aí vocês também que é da hora, fechou? Aliás, já vamos começar o vídeo aqui logo na loja da Poki. Pra quem não tá ligado, a Poki é essa daqui E ela tem uma loja que vende vários itens que acabam rapidamente Porque eu queria mostrar pra vocês No último episódio, eu e o Biel compramos duas bancadas aqui dos mods E a bancada que eu comprei foi essa daqui, olha Que tava bem aqui Que ela é responsável pelo mod de carros do servidor E graças a ela, hoje eu vou começar a minha primeira fonte de dinheiro Que é... Eu quero fazer carro, moto, quero fazer tudo Só que antes de qualquer coisa, eu vim aqui pro banco Porque eu queria mostrar pra vocês uma coisinha Pra quem tá ligado, esse daqui... É o nosso saquinho de dinheiro, a nossa carteira. E nela, a gente tem tanto as nossas moedas de ouro, quanto as de ferro. E aqui, a gente tem um caixa eletrônico. Que é muito doido, por sinal, né? E bom, esse caixa eletrônico, ele serve para várias coisas. Como a gente converter nosso dinheiro em outros valores. Mas, o que eu quero mostrar aqui para vocês é outra coisa. Só para deixar mais prático as coisas. Nós temos seis tipos de moedas. Cobre, ferro, ouro, esmeralda, diamante e nederita. Aí, só para quem fica com dúvida de como funciona o dinheiro, para simplificar. De cobre vale um, de ferro vale dez, de ouro vale cem, esmeralda mil, de diamante diamante 10 mil e teoricamente a na direita de 100 mil, tá bom? Mas acredito eu que a gente vai basicamente se limitar até as moedas de diamante no máximo, por causa que é muito dinheiro e ó, e vindo aqui na loja de artefatos eu só queria dar uma olhada se alguém comprou alguma coisa já na realidade. Ó, ao que tudo indica todas as prateleiras estão cheias, então ainda ninguém comprou nenhum artefato. Eu vou dar uma olhada depois, tem muita coisa legal aqui que pode ser bem útil e olha, para ser sincero, um item que eu quero muito comprar futuramente é esta chavezinha aqui. Para quem não tá ligado, tem vez que nossos baús aparecem com cadeados e com essa chave até onde tem Dia, a gente pode abrir qualquer cadeado instantaneamente. Na realidade, eu tô querendo isso por um motivo muito específico. Carlinhos do Play. Olha só o que aconteceu. Olha, LG. Ô, Carlinhos, tudo bom? Cadê você? Ô, tô aqui, ó. Cadê sua casa? Cadê? Ih, Carlinhos, não, não tô tão bem assim, não, cara. Tem esse, tem esse cubo aqui, sabe? Eita, ah, bonitinho, <risos> velho. E eu que não tenho nem casa, então Não tô, tô morando na casa do Willard. Ah, mas você tem uma vila, pelo menos. Mas e aí, Carlinhos, você tá bom, cara? Ah, tô mais ou menos, LG. Tô meio triste que você esqueceu de mim no começo da série, velho. Ô, Carlinhos, eu já falei que eu confundi porque era seu irmão gêmeo, maior. Ô, Carlinhos, nós é amigo, cara. Nós é amigo, tá tranquilo. Ah, tá tranquilo. Ó, oh, ô, mas deixa eu falar um negócio pra você. Você hum. quer comprar meu Lockpick aqui, velho? De abricadeado? Ah, um negocinho de brincadeado? Puts, cara. É, isso aí é do bom, eu, eu... mas moeda de ouro. Oi! É, não, é, não, é, Carlinho, é, eu ia barato. falar que eu, que eu já, já sei o que, que esse negócio aqui, mas cinco moedas de ouro, cara, é literalmente todo o dinheiro que eu comecei. <risos> não, não tem como, cara. Calma, não dá ah, pra você, sei mas lá, que... mais barato? Ah, não, velho. Porque esse que deu o que fazer pra hum. fazer, mano. Eu achei também no Adanjo. É, então, eu, sei, eu percebi que é um material diferente do de madeira, né? Mas mesmo assim, cara, cinco moedas de ouro não tem. Como não, Carlinhos? Não, não vai rolar, cara. Tá, então você não quer comprar mesmo? Por cinco metros de ouro, não. Tá, ah, então olha só, agora você vai ter que Oxi. fazer um, mano. Pronto. Falou, LG. Ué? Tu trancou meu baú. simplesmente vai embora? Falou, ele não quer comprar meu negócio? Ah, <risos> eu. Ah. Tá bom. Falou, falou! Tchau! Como que eu isso daqui? Mano, eu não acredito que o Carlin botou cadeado nos nossos baús. Ainda bem que, literalmente, no episódio anterior, a gente já aprendeu como que funciona eles pra gente poder soltar. Então, já que ele trancou, no, literalmente, nossos dois baús inicial, vamos começar pegando essa árvore aqui, né? Ah, eu tenho um machadinho, né? Vamos pegar essa árvore aqui, bonitinha. Uma crafting table. Tá, e vamos fazer, então, dois lockpick. Vamos tentar primeiro esse baú aqui, né? Quebrou! Não, pera, vamos fazer bem mais lockpick então. Tá, fiz quatro agora. Tá, tá, tá, tá. Conseguimos o primeiro, boa. Meu Deus do céu, ainda bem. Mano, esse baú aqui, além dele ter mais desses grampinhos de lockpick, ele tinha a nossa sensação de trabalho que a gente comprou no último vídeo e foi um item bem caro e importante para nós. Olha, eu recuperei o cadeado. Bom, deixa eu tentar abrir esse outro aqui também, né? Aí, foi. Eu esse cadeado aqui, né? Tá, para nossa sorte a gente conseguiu recuperar nossas coisas. Só que é muito importante que vocês comentem para mim aonde é a base do Carlinho. Eu adorei a trollagem dele. E não é à toa que eu quero levar uns para pro baldeiro dele também de presente, né? Gente do céu, Carlinho, louco, né? Bom, a gente vai trollar ele de volta. Podem ficar tranquilo que em breve a gente vai fazer mais uma vingança com ele maneira. Porém, gente, como vocês podem ver, a minha casa não é mais a mesma. Apareceu um mob de noite enquanto eu tava parado na minha casa que ele basicamente quebrou tudo. Eu tive que correr para conseguir derrotar ele, mas para nossa sorte a gente não Perdeu nada, inclusive a nossa bancada de fazer veículos. Então, que sorte! Mas o problema é que a nossa casa tá bem feia. Na real, que não é uma casa, definitivamente. Bom, eu tô com plano de fazer uma casa ainda agora. Porém, uma coisa que eu gostaria é de pelo menos morar num local melhor. Eu lembro que no último vídeo a gente deu uma explorada bem legal pra lá. A gente achou até uma torre de mago muito linda e um pouco mais pra trás tinha um bioma com uma madeira roxa muito linda. Eu vou ver se eu pego um pouco daquela madeira para a gente fazer pelo menos uma melhoria na nossa base. Tá ligado? Enquanto a gente pega nossas madeirinhas, gostaria de pedir pra todo mundo deixar o gostei. A gente está com uma meta que todo vídeo dessa série pegar muito gostei. Números extraordinários. Eu vou continuar postando vídeo todo dia e fazendo lives. O canal de live tá aqui na descrição e é aqui no YouTube, tá bom? Então, essa é a forma de vocês mostrarem para o Mano Lajota que vocês estão curtindo a série e querem ver cada vez mais. E outra forma muito legal é vocês clicando no botão de compartilhar e mandando para algum amigo que a gente está quase chegando ao um milhão. E pronto, já pegamos algumas madeirinhas. E galera, enquanto eu quebro aqui minha casa, só para gente trocar as madeiras dela, só queria comentar que saiu o primeiro episódio de Utopia e vocês estão gostando muito, tendo muito bem. Então, muito obrigado. Ficou muito muito feliz de saber, de verdade. Agora, mano do céu, olha só o estado que está a nossa casa, mano. Só quero arrumar só isso daqui pra gente começar a partir para fazer nossos veículos, mano, porque quero dar com uma motinha pânico. Ó, essa tábua de carvalho eu vou utilizar lá pro chão dessa casinha básica. Não vai ser uma casa casa. Pronto, assim tá mais do que ótimo. Então vou botar nossa cama aqui, a porta aqui. e uma tocha aqui em cima. Sim, esse nosso barraquinho. <risos> Basicamente é só para a gente guardar nossas coisas básicas e não correr o risco de morrer a cada três segundos. Eu com certeza vou ter uma casa linda. Podem ficar tranquilos só não agora, né? Só só esse detalhezinho aqui que é importante. A casa pode ser feia, mas os mínimos detalhes importam. Agora a gente pode começar a correr atrás de ter a nossa motoquinha, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa para fazer a nossa motoquinha é de combustível. E esse combustível quem vai fazer é a gente. Então a gente vai precisar de dois materiais básicos para fazer ele. Que é Enderpearl e Vara de Blaze. Mas antes, as máquinas para fazer. Bom, o extrator de fluidos é bem fácil de fazer na realidade. É um pistão, bloco de redstone, vidro e ferro. E a gente tem quase tudo para fazer isso. A gente tem os três itens básicos. Menos um, que é a redstone. Porém, antes de pegar ela, sai aranha. Aí, boa, quebrei. Mano, do céu ainda, que... ainda bem que eu fui rápido contra isso daqui, porque um spawner de aranha não é nada bom pra se enfrentar agora. E, ah, tá trancado o baú? Ah, é de madeira, eu acho que eu consigo abrir esse baúzinho aqui. Mas antes, temos aqui o minério de rubi, mano. Olha que lindo. Eu quero ver se eu consigo achar mais pra fazer alguma ferramentinha, mano. Que da hora. Bom, vamos pegando a nossa série de stones aqui, que no momento é o que mais importa pra gente, né? E, ó, eu esquentei uns ferros aqui pra gente fazer um lockpick pra tentar abrir esse baú. E ela, abrimos mais ferro, etiqueta, laço e obsidian. Eu acho que valeu a pena. E olha, temos o um comerciante Goblin aqui. Para quem não sabe, isso é tipo um aldeão, só que Goblin. E ele sempre faz trocas boas. Por exemplo, meio pack de pedra por uma esmeralda. Ou dois ouros por três ouros. Ou, por exemplo, uma pá de diamante com eficiência 5 por uma pá com eficiência 6. fortuna 4. Durabilidade 4 ou durabilidade 4. Infelizmente eu não tenho nada para trocar com ele agora. Mas, obrigadinho, amigo. Em breve nós fala melhor. E ó, gente, peguei aqui também mais headstone. Eu acho a gente tem a quantidade exata que a gente precisa aqui. Boa! Achamos mais subir. Eu tava procurando rubi especificamente, porque eu gostei muito desse minério e eu queria fazer algum item de rubi, gente. Isso aqui é rubi, né? Não, isso aqui é tomaline. O que, que é isso aqui? Oh, achamos! É rubi? Aí, agora sim E agora em casa a gente já pode fazer várias coisas Primeiro, me falaram que se a gente esquentar nossos pães A gente vai ganhar umas torradinhas Uh, verdade Legal Bom, nossa picareta quebrou nesse meio tempo Então vamos fazer uma picareta de rubi E olha que diferente o craft dela Mas ela é bem bonita Agora a gente faz nosso pistão E craftamos o nosso extrator de fluidos Essa maquininha é bem engraçada e legal Porque nela a gente vai poder colocar literalmente qualquer coisa Como enderpearl ou vara de blaze E vai extrair o líquido dela para transformar em combustível Agora, pro próximo passo, a gente vai precisar de duas coisas. Enderpearl e vara de blaze. A vara de blaze para fazer combustível e a próxima máquina e a enderpearl, porque ela faz parte do combustível. Eu chamei o Biel e parece que ele tem uma enderpearl. Vamos tentar comprar dele, porque vai poupar um tempo do caramba, porque eu não tenho onde arrumar enderma agora. Então, vamos ver se ele vende para nós. Serve, Biel! E aí, LG, por que, que você me chamou aqui, cara? Então, mano, eu preciso comprar enderpearl. Todas que você tiver, Biel. É, meu amigo, eu vou te falar que isso tá uma coisa bem rara no servidor, tá? É, é. É, mas ó, ó, ó. Trouxe aqui a minha carteira, Biel. Então, eu tenho apenas uma Ender -Pérola. Putz, só uma? Hum, só uma, LG. E ela tá cara, porque tá bem difícil de encontrar. Cara, peraí, deixa eu ver aqui minha carteira. Ó, Biel, tenho uma moeda de cobre, serve? Ah, moeda de cobre. Eu <risos> acho que é melhor você negociar com outra pessoa, não, não, não, não, não. Tá, tá, tá, tá, tá. Me, me fala seu preço, me fala seu preço. Pela raridade dela, uma moeda de ouro. Pô, Biel, a gente começou com cinco moedas de ouro aqui na cidade que, que o bancário deu pra gente, mano. Eu acho. Acho que é complicado. V vamos chegar no meio termo. Tá assim, ó, cinco de prata. Cinco de prata, ele gê. metade do que eu pedi, né? Você acha que não tá bom? Olha, então vamos fazer assim. Nem eu nem você, seis moedas de prata e a gente tá com o negócio fechado. Seis moedas de prata? Pera aí. E aí, se você acha bom? Bielzão, eu vou aceitar o negócio, mas eu vou pagar picado. Aqui, ó, tá, cinco dessa e dez dessa aqui, ó. <risos> tá tudo bem, tudo bem. Tem problema, Tem problema, é porque eu tô cheio de moeda aqui na carteira, eu já divido elas mais fácil, né? Mas, ó, pode mandando aí, pode mandando ah, aí, meu Beleza, tamo aqui, ó. Sai da perolazinha. Tá aí, tá na mão. Ô, se tu tá arrumar fechou. mais, me vende, fechou? Fechou então. Eu vou dar uma churada por aí. Se eu encontrar alguém, Opa, olha aqui. Opa. Aí, Ô, Carlinhos, você tem o pra vender? Pior que eu não tenho, velho. Ô, louco. Tá bom então. Obrigado, Carlinhos. Nada. Ô, Biazão, é. mas ó, ficamos por aí então nessa negociação, cara. Brigadão, cara. Precisando, tamo aí, é tá nada, bom? Hein, mano? E deixa eu te perguntar, como é que tá lá a produção de veículos lá? Tá maneira? Iniciando exatamente agora. Para isso que a Enderpool vai ser utilizada. Cara, manda bala e boa sorte, hein? Não, quando eu ficar pronto, é de móstra você vai, vai achar muito louco, mano, pode confiar. Beleza, beleza, vai lá, vai lá, LG. E ó, gente, agora, por exemplo, eu pego uma enderpeel e coloco ela aqui, e em breve ela vai ser extraída até virar um fluido de enderpeel. Tem que colocar mais um carvão aqui de combustível, né? Agora, o nosso próximo passo é ir para o Nether. Na realidade, eu vou fazer um portal do Nether bem aqui mesmo, porque quando eu não for utilizar ele, eu vou acabar desligando. O único problema é que vai faltar três obsidias, então deixa eu pegar isso aqui, né? Mano, pra nossa sorte, tem muitas maneiras de conseguir obsidias sem ser minerando, porque meu Deus do céu, né? Bom, a última coisa que eu Preciso fazer agora aqui é ah, um escudo. Eu vou guardar minha carteira aqui também no meu baú e só. Eu acho que eu já tenho tudo que eu preciso para ir para o Nether e tentar não morrer em segurança. O meu objetivo é entrar lá e ir para alguma direção sem parar até a gente achar uma fortaleza para conseguir os beijos, porque até onde eu sei, o Nether é para estar tá muito difícil. A parte engraçada aqui, é por mais que eu já tenha entrado pegando fogo e tendo perigo, eu não estou sozinho. Ah, o, oi, então tá, né? Pronto, já anotei nossas coordenadas também para a gente conseguir voltar para cá depois e meu Deus do céu. Por que esse bobo fez barulho de place? Bom, como vocês puderam ver, eu já tô passando um pouco de aperto logo no começo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou me tampar aqui e eu vou pegar um montão de pedra do Nether aqui dessa área. Aí assim eu posso só escolher uma direção e fazer uma ponte segura pra ela. Pronto, temos bastante pedras. Eu acho que eu vou vir ali, vou subir e vou pra lá. Aqui, boa, bora. Oh, sabem aquele barco do The End? Então, eu achei um barco do Nether ali, mas eu não vou pra lá agora nem ferrando. Tá, o meu plano é tentar andar por aqui com o máximo de cuidado possível. Porque eu definitivamente, mesmo que eu tenha guardado quase todos os meus itens, eu não quero correr nenhum risco aqui no Nether. Ó, oh, tem mais um desse daqui. Pera aí. Tem boa Pô, até agora, tipo assim, não tá a coisa mais pacífica do mundo, mas eu tô de boa até o uh, portal abandonado. Vamos ali, ó! Oh, temos uma fortaleza, mano do céu! Achamos uma fortaleza ali. Ai, que ótimo, tá? Vamos naquele portal abandonado que ele parece ter coisa boa, com cuidado, é claro. E se não tiver nenhum perigo por aqui, de lá a gente parte para fortaleza o quanto antes para pegar as coisas aí e ir embora bloquinho de ouro, o baú não tá trancado boa, peitoral de ouro, vou equipar o peitoral de ouro pra gente não ser atacado, esquerda é bom maçã dourada, incrível pra nossa segurança, e aqui tem mais um daqueles barcos lá, bom, a parte boa é que a gente tem bastante ouro agora, olha, tem uma parte interior aqui tem poção de resistência ao fogo, isso é bom já aproveitei e tomei essa poção, né, nunca se sabe e eu vou levar esse daqui que eu vou precisar também, bom normalmente num barco do dende aqui seria a parte que tem os itens bons, mas pro nosso azar esse daqui gerou cortado bem nessa parte aqui, mas tudo bem, Combinou nossa maçã dourada por precaução aqui, só pra gente não correr nenhum risco, agora Agora é questão da gente andar correndo até a nossa fortaleza. Mano, eu um zumbi me seguindo. Ai, mas eu tenho um zumbi aqui. Calma, aqui eu não morro ainda de queda. Posso correr para cá e ali eu subo. Calma, calma, calma, calma, calma. Tá, eles não estão perto, boa. Mano, eu fui atacado por um esqueleto Wither, cara. Por incrível que pareça, eu tô dando muita sorte por mais que isso tudo esteja acontecendo comigo. Mas eu tô correndo muito perigo. Mano, e alguém tá zocrinando o Carlin Porque ele perguntou: É você, LG? Olha, tem um baú. Ah, eu não trouxe o lockpick. Tá, outra hora a gente volta, não tem problema. Ali tem um spawner. Deixa eu tampar aqui essa lava. Pô, na realidade eu vou utilizar esse peitoral de ouro. Ele tem proteção 6, mano. Nossa poção tá acabando. Vou tomar outra. Tô com o escudo em mãos. E agora, basicamente, é acabar com os blazers. Boa, já temos uma vara de Blaze, vamos pegar umas 10 pelo menos, acho que 10 está ótimo. Temos duas. Gente, exatamente agora completamos a marca de 11 varas do Blaze. O meu escudo já quebrou, a minha espada já quebrou e meu machado já quebrou. Pra mim, eu já me arrisquei demais, então eu tô indo embora. Já consegui tudo o que eu queria, já posso fazer meus itens e já posso ganhar um dinheiro em cima disso. Que eu não sei se vocês estão ligados, mas o Delete também tá precisando de vara de Blaze. Então eu vou ver se eu tento vender pra ele também. E olha, tem uma Lucky Block aqui. Eu não vou abrir, eu não vou abrir. Mano, eu queria muito abrir essa Lucky Block, mas. É, como vocês viram, eu morri. Para nossa sorte, muito perto do portal. Tá bom, estamos aqui de volta já. Eu acho que eu morri exatamente aqui, só que um pouco para cima. Ó, aquele zumbi estava perto do meu corpo na hora. Foi aqui embaixo, será? Acho que talvez foi aqui. Ali, ó. Não, não foi aqui, não. Coloquei uma mapinha para mostrar onde eu morri, gente. Tá. Teoricamente, é só jogar tudo que eu tenho fora e clicar aqui. Aí tudo que eu tinha voltou para mim. Daqui a pouquinho esse corpo some, eu acho. Ó, mas eu acho que a parte boa disso é que a gente não tá mais com fome, né? E vamos voltar para casa. E agora a gente tem basicamente dois extratores de fluido. Deixa eu colocar esse outro aqui mesmo, pode ser? Uma vara de blaze e esquentar. Agora a gente tem que craftar um misturador, que é esse daqui. Vou colocar ele aqui por enquanto. A gente tem que fazer um pouquinho de cimento vermelho. Bom, tem mais umas duas ou três maquininhas que a gente tem que craftar, mas é coisa boba. Enquanto isso, vamos fazer dinheiro, que é o que importa, né? Na realidade. E bom, gente, eu descobri que o Delete tá precisando de Blaze Rod. Ironicamente, eu sou uma das únicas pessoas que tem. Então, eu vou chamar ele pra negociar e tentar ganhar uma grana em cima disso. Ô, LG. Tem um elevador aí, ó. Tinha um cara aí no elevador, vai. Tava transitando no elevador. Delete, volta aqui pra sala de reunião, Delete. Vem aqui pra sala de reuniões. Pode se sentar, pode se sentar. Tudo bom, Delete? Como que você tá, meu querido? Deixa eu sentar mais perto do seu então, aí. Então, eu falei pra você aí, você tem Blaze posso que tinha. É, é verdade isso aí, né, gente? Então, eu sei que é um, um item muito difícil de conseguir. Muitas pessoas querem, poucas pessoas têm. E pra nossa sorte, o seu amigo lá, JPVP, tem, hein? <gasps> Meu Deus, você tem quantas? Quantos você precisa? Preciso de uma só. Na verdade, eu preciso de dois pó. Dois pó? Então, uma, uma vara de blaze já vai dar conta, basicamente, né? É. Então, eu, que... eu, eu tenho, só que é um item bem complicado de conseguir. Tipo assim, o, o quanto você tá disposto a pagar? Que tal uma moeda de ouro? É um preço bom? Cara, uma moeda de ouro de. Eu só tenho quatro aqui. Eu vou ficar com três não consigo comprar nada depois, vai Mas Anderlecht, eu sei que você vai abrir algum negócio de sucesso e vai ganhar muito dinheiro depois, cara. Cara, o máximo que eu posso te dar, vai, é cinco moedas de ferro. Seis. Não, mas eu vou ter que trocar meu dinheiro. Tá bom, então vamos fazer assim então. Você vai aprender né, Lash, a usar o caixa registrador. Venha cá, então. Por aqui ó, Use o caixa, porque a gente vai cobrar seis moedinhas de quebra. Você aprende uma coisa aqui da hora. Converte ah seu não, dinheiro, véio. então vai ah <risos> não vai. Minha moedinha, mano, eu não queria trocar o dinheiro. Eu queria deixar tudo em moedinha de ouro. Como faz que troquei trocou transformei uma moeda de ouro em dez. dez moedas de, de ferro, né? Manda, manda seis moedinhas aí. Você vai ver LG. gente. Um dia você vai precisar de alguma coisa minha. eu Vou te meter a faca. Véio. Que isso, cara? Tô brincando. Tô brincando. Me dá uma varinha aí. Ó, joga aqui no lixo, joga aqui no lixo. Não. Ó, oh, toma aí, Delete. Faz bom proveito e espero que todos os seus planos dê certo, cara. Precisando então, uh, aí, tá bom? Valeu, gente. Nossa, foi um saco isso que eles isso aqui, velho. Não, cara, o se não perde, porque é real difícil conseguir mesmo, tá? <risos> Lógico de comida aqui, velho. Vai é que eu vi. É, é, essa daí é só é, comida de plástico, é aqueles de, de cinema, sabe? Ah, credo, vou embora então. Ô, oh, Delete, na realidade, vem cá. Você que? já ficou sabendo que o, que o gerente, o que o gerente Luiz, está é Do banco? Oxi, ele tá vendendo um código. Então, Delete, o código que ele vende é pra entrar nessa sala secreta aqui, ó, nesse cofre cheio de dinheiro, cara. Caraca, mas o que, que tem daquele? Que bom, tá tão trancado desse jeito. Pois é, eu também não sei, cara, mas tá, tá aí, fica a dúvida, né? Interessante, né? Enfim, foi um prazer fazer negócio, né? Tchau, tchau. Valeu, LG. Bom, e como vocês viram, a gente vendeu uma vara de Blaze pro Delete, já ganhou uma grana bom demais, né? E eu fiz essa chave inglesa. Olha que bonitinha lá na nossa mão. Agora, gente, é o seguinte: eu já separei nesse meio tempo quase tudo, se não tudo que a gente precisava. E eu consegui mais enderpearl. Então, ó, eu vou pegar aqui Ender Pearl com o balde, o líquido de Ender Pearl. e eu vou jogar no nosso misturador. Aqui. Agora eu coloco carvão aqui. E pó de pedra luminosa. Que, para nossa sorte, a gente tinha. Eu não lembrava o que utilizar. Depois ele vai se misturar tudo, basicamente. Até virar combustível. Sim, a gente fez gasolina, basicamente. Agora vamos para o mais importante. Vamos fazer nossa motoquinha. Eu quero fazer essa mobilete aqui. Para fazer ela, é até que é bem simples. A gente vai precisar de painéis para fazer a lataria dela. Lã preta para fazer os assentos. A grade para fazer essa gradezinha aqui. E a parte que a gente coloca a mão. E ferro, né? Porque é uma coisa de ferro. E, obviamente, vamos precisar de um motor. E uma roda A roda a gente faz assim Pronto Fizemos uma roda de fábrica normal Já o motor da nossa motinha Ele usa até que bastante coisa Prontinho Vamos fazer um motor pequeno de madeira Depois a gente pode evoluir ele Os itens pra fazer a moto E agora basicamente a gente tem tudo Vamos colocar o motor aqui Sério? Sai! Vai embora! Vai embora! Essa aqui é propriedade privada Martinho, Mano, vocês viram isso? Começaram a invadir minha casa aqui. Bardeneiro. Bom, de qualquer forma, a gente já tem também os nossos ferros. Eu só vou colocar o corante roxo aqui, porque eu quero a motinha roxa na melhor cor do mundo e a gente clica em craft. Também craft tem um galãozinho de gasolina. Será que eu consigo pegar a gasolina daqui com um balde, talvez? Tá bom, temos um modo de combustível, calma aí, então, deixa eu fazer um barril vou ter que ser bem sincero que a nossa situação atual Eu tive que fazer empréstimos de ferro com o Carlinho Depois eu minero mais e pago ele Mas ó, vamos colocar bem, acho que aqui fora é o melhor local pra isso, né? Nosso barril de combustível Coloca o combustível aqui e vamos arrancar aqui com o nosso galão Agora vamos pra cidade pra finalmente usar a nossa moto pela primeira vez E vamos chamar o pessoal pra ver também, pra gente ter uma clientela, né? E aí, gente, tudo bom? Opa, E gente. aí, fala aí, LG Então, eu chamei vocês aqui na cidade, galera Porque eu quero mostrar pra vocês uma coisa Coisa muito legal que eu fiz. o oh, que que é? Então, basicamente, eu fiz esta caixinha aqui, ó. Na real, deixa eu colocar ela aqui bem no meio da rua que eu vou mostrar para vocês o que ela faz ó. Ah, isso aí não é aqueles veículos? É, esse aqui é o meu primeiro veículo, uh -oh. galera. Uh -oh. que a sua, cara, É, Uma cara E, ó, ó, ó, Já tem gasolina nela aqui, ó Deixa eu só colocar aqui a gasolina. Deixa eu aceitar, deixa eu aceitar Deixa eu aceitar Olha que da hora, Cal calma velho aí Aqui, ó, aqui, ó Pronto Coloquei aqui, ó Gasolina Mano, primeira <risos> motinha do servidor Funcional Olha, Essa mota aí Só tá faltando uma coisa <risos> O que que tá faltando nela aí, Carlinho? Pera aí, pera aí Ué, não, não Não consigo <risos> colocar Foi Ô, louco Dá pra colocar um baúzinho nela Então, mano Eu acho que vocês Vocês <risos> já perceberam, então Que essa motinha aqui é boa Dá pra vocês levar itens Dá pra andar pela cidade toda Rápido, fácil Mano, olha, olha a velocidade não, que eu tô oh, Mano, gente. eu ando pela cidade tranquilamente não, Levo mano. itens e não gasto comida, mano O que vocês acharam aí, ó? eu mano, achei, muito, eu, eu achei muito legal Porque, tipo assim Não que eu vou fazer Mas tô com a ideia de pegar uns itens aí Aí esse, esse baúzinho que é muito bom pra colocar meus itens E sair correndo, velho Então, vocês querem comprar, gente? Comprar? Você ah, tá querendo. vendendo? Hein? Ah, sim, não, não sei se eu vou vender ou não Mas se você tiver interesse, eu posso vender Vocês querem? O que você que que okay. acha, Carlinhos? Da hora, né? Eu comprava a house, mas eu, sou, eu comprava com outra cor. Se você fizesse um azulzinho, eu comprava, hein? E ah. é, eu comprava um vermelhinho, um vermelhinho eu comprava. Gente, pode ficar tranquilo que em breve eu vou fazer um leilão de uma moto ultra rápida, mais rápida que é essa daqui e da cor que vocês quiserem. Mas, gente, Caraca, não vai ser hoje, hora. tá bom? Tchau, ah. enquanto isso, vocês podem ver a motinha e ó, ó, ó, ó, ó, ó. A lambretosa, velho, que da hora. Tchau, Ai, galera. Que da hora. <risos>